O avião não vai assim, não, ele vai assim, desce assim, assim, assim. Olá, it's me, Mita sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago o primeiro story aqui do meu canal e espero que vocês gostem. E se gostarem, deixem aí um comentário a dizer o que gostariam de ver e ouvir aqui no meu canal. Porque eu tenho muitas histórias das minhas viagens e... Como eu cresci em diferentes lados do mundo, eu tenho histórias fora do comum. E realmente, para mim é no muito normal até eu contar a alguém que não é da minha família, eles ficam do tipo... Que? Como assim passas por isso? E eu lembrei dessa história, então vou vos contar, eu acho que vocês já têm uma ideia do que vou contar a partir do título, então vou começar. O ano é 2011, era dia 11 de março de 2011, eu estava a viver em Tóquio, Japão. Para vocês que caíram de paraquedas aqui nesse vídeo, é melhor assistirem o primeiro vídeo para saberem exatamente o porquê que estava no Japão e todas as boas coisas. Então... Chegou a hora de viver em Angola, então eu e a minha família pegamos nossas coisas, né? Estamos preparados para regressar. Eu vou dar um segundo para deixar um like, comentar e subscrever ao meu canal. Já? Ok, bye! Nós usamos a linha aérea Emirates, que para quem não sabe, ela para sempre no, no Dubai, né? então era Tokyo, Dubai, Dubai, Angola. A primeira viagem tinha a duração de 10 horas e 40 minutos, no Japão normalmente antes de ter um terramoto ou um tsunami porque Japão é um país que quase sempre tem, eu já experienciei muitos terramotos lá no Japão no tempo que eu estava a viver lá, então antes de ter um terramoto normalmente eles avisam porque por vezes conseguem apanhar né, os sinais antes do tempo ou um tsunami e dessa vez não apanharam nenhum sinal, não sabiam de nada, nós fomos apanhados desprevenidos. Mas a boa coisa é que nós temos um anjo que está a nos proteger porque o que aconteceu foi mesmo algo que se não acontecesse comigo, eu talvez não ia acreditar porque é tão estranho o que aconteceu. Na primeira viagem subimos, né? eu e a minha família, nós não temos nenhum problema, avisamos a família, olha já estamos no avião, Uh, vamos estar no Dubai, é só essa hora, mas nesse tempo nós não, não estávamos a usar o Whatsapp, aquilo era tempo do Viber e Facebook que estava a bater mesmo muito, muito tempo e eu não tinha redes sociais, eu tinha o YouTube, mas também o YouTube era só para assistir alguns vídeos, yeah subimos no avião, sem problemas, né depois chegamos no Dubai, sem problemas de novo, quando nós chegamos no Dubai Ligamos para alguns familiares para avisar que chegamos bem no Dubai e que estávamos a fazer escala Foi no Dubai onde nós já percebemos que muita gente estava preocupada, porque afinal Quando nós saímos de Tóquio, capital do Japão, um sismo, um terremoto de magnitude 9 eu acho que é assim que se diz em inglês. Em eh, inglês não. Em português. Normalmente medem uh, os sismos a partir de uma escala. E um sendo ligeiro e 10 algo que pode destruir prédios e abrir a terra. E no Japão tinha um sismo de 9. Espera, deixa eu só confirmar. Sim, sismo de magnitude 9 eu não sei se é assim que se diz, mas acho que é assim, mas a é, uma de 9 que praticamente pode causar muito estrago. Imaginem isso, nós saímos do Japão e algumas pessoas não sabiam que nós estamos a regressar para Angola. Ouviram que, que muita gente estava a morrer, porque mais de 15 mil pessoas morreram quando houve esse sismo e tiveram que reconstruir muitas coisas e tudo estava quase parado por causa do sismo e nunca mais tinham experienciado algo assim e normalmente quando há terremotos desse, dessa escala, né, dessa magnitude normalmente é acompanhado por tsunami porque praticamente o que acontece com um tsunami é quando o chão do oceano levanta de uma forma e a água entra, tu a ver? Normalmente, um sinal de um tsunami é ver a costa a vazar né? para o mar, mais para o mar, né? Depois de um tempinho, a água toda vai e arrasta tudo. Aí passamos um tempinho a explicar que estávamos bem, ligamos para a nossa família, olha, dissemos, olha, estamos bem, estamos bem, estamos bem, subimos no próximo avião. O avião para chegar em Luanda, né? Dubai, Luanda. Esse susto passou, né? Dissemos, epá, conseguimos safar dessa, né? Conseguimos sair antes do tempo. Tivemos muita sorte. Subimos no avião, né? Tudo na norma, tudo na norma. Depois de algumas horinhas, avisaram: olha, nós vamos ter que aterrar em Addis Abeba porque a asa do avião está a pegar fogo. Aí eu tinha 10 anos, medo que eu não estava a sentir, eu estava com muito medo E depois eu só estava a pensar em mil e dez coisas, eu não estava a entender muita coisa que estava a acontecer Não sei se vocês já estiveram numa situação onde o avião tinha que, que aterrar de uma forma muito rápida Mas basicamente o avião não vai assim, não, ele vai assim, desce assim, assim, assim Ou por vezes inclina mesmo muito, assim e para qualquer pessoa de qualquer idade aquilo dá uma impressão muito, muito grande e é uma sensação muito horrível. Sentes o coração tentar sair pela boca, tipo, tudo começa a levantar. É muito horrível, muito, muito horrível. Mas isso não foi razão suficiente para deixar de viajar muito, né? Como podem ver, aterramos em Adizabeba e tivemos que ficar aí acho que por sete horas. E aí tivemos que explicar de novo à família, olha, tivemos que aterrar porque o avião pegou fogo e estamos aqui em Addis Abeba até mandarem um outro avião. Que Eu não sei se vocês já pararam em Addis Abeba, mas eu nunca tive uma boa experiência a passar algumas horinhas em Adizabeba porque a comida é muito diferente e... O aeroporto não é tão aconchegante e não tem aquele, aquele conforto que, pode dizer que no Dubai, no aeroporto de Dubai tem a parte mais importante é que nós estamos sãs e salvos. Aquilo foi uma experiência muito, muito, muito assustador. E, e muita gente que passam por essa experiência, deixam de viajar. O mais engraçado é que essa não foi a única experiência que eu tive assim, do avião pegar fogo ou algo do gênero. Se quiserem saber das outras histórias, é só deixar um comentário aí embaixo. E eu vou fazer um story time sobre aquelas histórias. Então, depois de 7 horas, subimos de novo num avião para Luanda. E felizmente nós não tivemos nenhum problema, chegamos bem... Espero que gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever e comentar. Se gostaram desse vídeo, olha, comentem lá.